No repórter de hoje, vamos falar de descobertas importantes feitas pela ciência a partir da sabedoria popular. Nosso programa de hoje é sobre uma farmácia poderosa que vem da natureza. Ervas e frutos brotam da terra e são nossos aliados no combate a doenças. Vamos mostrar serviços públicos de saúde que estão distribuindo de graça plantas medicinais e que acabam economizando nos gastos. O custo cai para menos da metade. É uma parceria que faz bem para a saúde e ainda gera trabalho e renda para quem vive da terra. E você nem imagina quanta riqueza ainda está guardada nessa imensidão verde. Quanto vale tudo isso? É a farmácia da natureza. A sabedoria vem dos povos antigos e da experiência de quem se dedica ao estudo das plantas medicinais. É preciso ver de perto. Essa é a andiroba. A andiroba é utilizada pelo povo amazônico já há muito tempo. A população já todas as vezes quando se bate, se corta, coloca um pouco de andiroba para poder cicatrizar, passa na garganta da pessoa que está com garganta inflamada. Foi daí que descobriram toda a atividade anti-inflamatória e antibiótica do andiroba. A professora Gilmara é farmacêutica, pesquisadora da Universidade Federal do Pará e trabalha no Instituto de Ciências Biológicas. Muito do que se estuda aqui, ela já experimentou pela vida fora, no dia a dia de quem mora por essas bandas. Vamos até a fonte dessa riqueza amazônica. A gente vai cruzar o rio Tocantins para coletar andiroba naquela ilha lá do outro lado. Estamos no assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, no Pará. Quem nos guia são extrativistas experientes. Elas fazem parte de um grupo de mulheres que desde 2006... Trabalham em todas as etapas da produção de medicamentos e cosméticos naturais. Elas conhecem bem essas ilhas e os caminhos pela floresta. Para fazer a coleta da andiroba, tem que esperar o fruto cair da árvore. Com a queda, o ouriço se quebra e as amêndoas se espalham pela mata. É aí que começa o trabalho das extrativistas. É preciso separar as melhores castanhas. Nem todas estão inteiras. Os animais da floresta aqui, ou foi uma paca, ou um tatu, ou um mateiro, ou um viado que comeu um pedaço. Essas a gente descarta. A gente sempre deixa algumas para e também as mudas. Então isso é muito importante, o processo do reflorestamento delas mesmas, além da gente separar algumas para estar tá plantando na nossa reserva, no nosso lote. Depois da coleta, o próximo passo é cozinhar tudo em água fervente. Porque se não for nesse processo, não sai um óleo de qualidade, aliás, nem tem óleo. Dona Claudecir aprendeu com a mãe e as avós. Depois a gente de um mês, a gente corta, tira as, a polpa, faz as bolas para sair um óleo. É quase o mesmo cuidado que uma massa de pão, né? De uma massa de pão, você vê que ela fica. Aí aqui que vai nascendo o óleo. Dona Claudecir, como é que a senhora se sente trabalhando com isso, assim? gerando uma renda extra no quintal de casa. Feliz, porque a Andiroba trouxe pra gente muita coisa boa. A cadeia produtiva da Andiroba da Amazônia tem o aval da Fiocruz. É uma organização que gira em torno de mulheres empreendedoras a partir do conhecimento ancestral, dos modos de produzir né, dessas comunidades. A Fiocruz ela trabalha dentro dessa articulação né, do conhecimento tradicional, popular e o científico, né, mas sem desconsiderar que eles são complementares. Nos laboratórios da Universidade Federal do Pará, a ciência avança. Os pesquisadores estão desenvolvendo esse curativo feito com óleo de andiroba para aplicar nas feridas, geralmente na região das costas, de pacientes acamados, por exemplo, aqueles que ficam muito tempo internados. A esperança é que esse adesivo funcione como um cicatrizante natural. Tem muita novidade, notícias promissoras e descobertas que devem ser comemoradas. Essa cápsula, com ramificações que lembram muito os nossos neurônios, pertencem a essa planta chamada camapu. Segundo os pesquisadores, ela tem uma substância que está sendo estudada para ajudar no combate a doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer e Parkinson. A professora Gilmara estava estudando as propriedades anti-inflamatórias e analgésicas da raiz e do caule de camapu, quando fez uma grande descoberta. Com a ajuda dessa plantinha, é possível produzir novos neurônios. Eu fiquei eufórica e eu gritava dentro do laboratório dizendo, Deus, está acontecendo uma coisa maravilhosa. Muito e bom. foi que todo mundo me olhava e dizia, o que é que está acontecendo? O que? Eu falei, tem novos neurônios nos animais. Ela mirou no que viu e acertou no que nem imaginava. Até então, Todo mundo achava que novos neurônios cresciam na cabeça das crianças até uma certa idade. E, de repente, você descobrir uma planta que está produzindo novos neurônios no cérebro dos camundongos, isso seria um possível medicamento para todas as pessoas que têm problema de memória. O estudo ainda precisa passar pela fase de testes clínicos em seres humanos. Para isso, precisa de financiamento. Eu espero que eu consiga colocar essa substância ou extrato dessa planta para ser um medicamento e conseguir ajudar muitas pessoas. Né? A Amazônia tem um potencial gigantesco. A gente precisa valorizar esses frutos, então quanto mais renda ele puder dar para as pessoas que utilizam daquela região, maior vai ser a preservação dessas florestas. Porque uma planta dessa, ela não... Não fica só um lugar, então ela tá tem todo um ecossistema em volta dela. De volta à floresta, a gente vai passar a noite no acampamento. Dona Cláudia, o que é isso aí? Aqui é casca de andiroba, que a gente faz o fumacê para espantar carapanã, mosquito, mosca. E a gente usa muito aqui por... Principalmente esse, esse horário da noite, tem muito mosquito, assim, depois pior <risos> não, estou brincando. É quase que um ritual, né? E é xeroso, ele não irritou os olhos da gente, detalhes. Pode ver que eu, ó, a fumaça está aqui comigo, ó e eu, meus olhos não estão irritados. Ainda assim, melhor garantir mais um reforço diretamente na pele. Chegou a hora de dormir, mas antes é claro que eu vou passar um pouquinho do repelente de andiroba braços. agora estou pronto para não perder meu sono por causa dos mosquitos. Boa noite, pessoal. O dia amanhece e as abelhas já fazem a festa por ali. Dona Claudenir cuida de várias colmeias espalhadas na mata. Essa área aqui é onde está as caixas com as abelhas sem ferrão. Antes de a gente se aproximar das colmeias, existe uma regrinha importante de segurança, que é formar essas bolinhas de papel e colocar nos ouvidos para evitar que as abelhas entrem. O mel é coletado com delicadeza, com a ajuda de uma seringa, e é armazenado em pequenos frascos. Olha que maravilha, provar um mel puro. De abelha que acabou de ser extraído daquela caixa. Eu vou tirar a máscara rapidinho, vou experimentar. É bem amargo, é diferente do, do sabor usual, mas é bem gostoso. Uhum. O mel também vai para a produção de medicamentos naturais, puro ou misturado com andiroba e outros frutos. Agora a gente vai até. A área das abelhas com ferrão. Então tem que botar essa vestimenta aqui para nos proteger. Eu vou usar esse fumegador aqui para borrifar em direção às abelhas. Para ajudar o trabalho aqui da Clau e também para a gente não correr o risco de ser picado, né? Exato. Como a senhora se sente gerando renda dentro da própria comunidade, aproveitando a floresta em pé? Meu irmão, eu me sinto muito, muito feliz né, de estar dando esse espaço de contribuição né, para a permanência das espécies, não só animais, mas florestais, para as futuras gerações. Porque a Amazônia não é acular, a Amazônia somos nós, a Amazônia é aqui. A contribuição dessas trabalhadeiras vai muito além do mel. A gente depende das abelhas até para comer. Para você ter uma ideia, mais de 70% das espécies vegetais que produzem alimento para o ser humano precisam das abelhas para a polinização. Elas fazem bem para a saúde da gente e do planeta. As abelhas elas têm importância em termos medicinais de várias formas tanto por produtos que elas oferecem para a gente, como o própolis e o mel, quanto pela manutenção da biodiversidade, que por si só já vai trazer fármacos e medicamentos para nós. Mel de todos os tipos, própolis de várias cores. Neste laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco, os pesquisadores estudam os diferentes tipos de própolis. Principalmente das abelhas nativas, as abelhas sem ferrão. Por que tanta diferença de cor entre os tipos diferentes de própolis? Porque as abelhas coletam a resina de diversas espécies vegetais diferentes, que vai dar coloração diferente e, consequentemente, substâncias químicas diferentes com ações farmacológicas que podem ser diferentes também. São substâncias anti-inflamatórias, antibactericidas antifúngicas, antioxidantes. Muito bem, mas você sabe de onde vem a própolis. A vermelha, por exemplo, só existe por causa de uma árvore típica das florestas de mangue no litoral de Alagoas. A cor é por causa da resina dessa planta, conhecida como rabo de bugio. É aqui nesse pequeno porto improvisado que a gente vai embarcar para ir até o apiário no manguezal. Depois de meia hora de barco, e uma pequena caminhada, hora de se vestir para chegar mais perto das abelhas. Que tal? <risos> Tô linda. vamos? Ah. A caixa das abelhas para a produção de mel é totalmente diferente da caixa para a produção da própolis. A do mel é completamente fechada. Já a caixa para a produção de própolis, ela tem essas aberturas aqui, esses espaços. É nessas frestas que elas produzem a própolis. É durinha, ó, aqui, gruda, né? Aqui, grudando, aqui. Ó. Nossa, cola mesmo. É muito própolis, você vê aqui, né? É. Tá cheia. A própolis serve para vedar e proteger a colmeia de possíveis predadores. O professor Ticiano, da Universidade Federal de Alagoas, veio preparado para fazer alguns experimentos. Quanto mais próprios a gente pesquisar, melhor, porque a gente vai ter um arsenal de produtos naturais né, para combater diferentes doenças. Em casa, a Natalia ainda tem muito trabalho pela frente. Depois dos 40 dias, o extrato está pronto. A borra ficou embaixo e o extrato ficou em cima. É mesmo uma substância poderosa, com lugar de destaque na farmácia da natureza. Por essas e outras, é tão importante proteger as abelhas. Elas são responsáveis por grande parte da biodiversidade do planeta. De flor em flor, as abelhas também cuidam da polinização das plantas medicinais. A camomila tem uma característica interessante. Ela não tem rejeição de uso, então, desde a Amazonas até o Rio Grande do Sul, todo mundo usa a camomila. O que se produz aqui é trabalho de família, uma cultura que vai passando de geração para geração. Nesta propriedade, por exemplo, o cultivo desta florzinha já é feito há pelo menos quatro décadas. Me diz uma coisa, você nasceu aqui, né, nos campos é, de camomila? eu nasci aqui em Mandirituba, tinha na horta só uns pés lá para o consumo de casa, assim, fazer um chá. E hoje estamos aí, só a família que trabalha. É o ganha-pão mesmo de é. vocês. Essa plantação de camomila está no ponto para colheita. É um caminhão de flores. Do campo, elas chegam aos montes nesse galpão. Até chegar aquela deliciosa xícara de chá, a camomila exige muito trabalho. Depois de passar por esta enorme peneira, ela separada, entre a camomila mista, que tem mais ramas, e a camomila com mais flores. Mas não acabou ainda não. Ela vai para uma fase de secagem, aqui nesta enorme bandeja, que eles também chamam de cancha de secagem. Onde fica de seis a oito horas, a uma temperatura média que varia entre 80 e 90 graus. Só depois de bem sequinha é que ela vai ser empacotada. Lá fora ainda tem muito serviço. Mais do que um jardim de flores minúsculas, delicadas, aqui a gente tem, na verdade, um campo rico em propriedades terapêuticas. Mesmo de máscara, a gente consegue sentir o perfume intenso e adocicado. Se é calmante, ah é, a gente tem vontade de ficar aqui e esquecer da vida. E quem não precisa de uma boa dose de paz e tranquilidade hoje em dia? A Organização Mundial da Saúde identificou o aumento de casos de depressão ansiedade e estresse por causa da crise de saúde planetária que estamos todos vivendo. Inclusive nós tivemos um aumento bem grande agora na, no período de pandemia pela procura das pessoas por produtos naturais que causam um efeito relaxante, calmante, como é o caso da camomila. Na casa da Eva é sempre assim. O chá de camomila e o bolinho de laranja ela fez especialmente para as amigas. Toda semana, elas se encontram na praça que fica aqui perto. Olá! Oi, Oi meninas! Oi. Tudo bem? Oi. Olá! Hoje ela vem Olha que linda a mesa! Tudo <risos> bem com vocês? Boa tarde. O chá neste grupo de amigas é motivo para boas horas de conversas, risadas e para fortalecer a amizade. Então, a gente se une através do chá. Que gostoso! Muito bom, né? Esses encontros fazem um bem à saúde. O chá de camomila, ele tranquiliza muito, ele ajuda no sono. Eu, por exemplo, às vezes eu estou brava com meu marido aqui na pandemia, todo mundo em casa, no home caos Eu venho aqui para a praça, tomo um chazinho de camomila, volto muito mais tranquila para casa. É mesmo um santo remédio. Mas atenção, o chá de camomila não faz milagre. Ele faz parte da lista de hábitos saudáveis, capazes de amenizar... Os efeitos do estresse do dia a dia saúde é um estado de equilíbrio dinâmico em termos do sistema biológico a saúde então orgânica mental e social todo recurso que venha no sentido de contribuir para esse equilíbrio é um remédio a saúde! Saúde. saúde saúde daqui a pouco a sabedoria do homem da Caatinga, ajudando a ciência. E os serviços públicos de saúde que distribuem de graça remédios tirados da natureza. É já já. Folhas verdes, cascas de árvores secas, raízes... Nossos biomas são uma riqueza e esse é o único 100% brasileiro. Diante da biodiversidade da Caatinga, como identificar as plantas que possuem maior concentração de substâncias medicinais e como saber usá-las corretamente? A estratégia dos profissionais de saúde foi buscar conhecimento nas áreas rurais, onde o remédio mais próximo dos moradores está nessa imensa farmácia chamada Caatinga. Esses canteiros fazem parte de um grande projeto chamado Farmácia Viva, que atende pelo SUS em várias cidades do país. Através da irrigação e do cuidado de mãos profissionais, o que parece mato vira remédio. Aqui nessa sementeira, a sabedoria popular encontra terreno fértil para ganhar escala e se tornar uma opção para toda a cidade. Nesses canteiros, as plantas usadas naqueles tradicionais remédios caseiros se multiplicam para chegar a mais gente. É um resgate de uma cultura, né? Dos nossos antepassados, dos nossos avós, nossos pais, que não usavam outro tipo de medicação. Para a Maria, remédio caseiro é receita de família, mas as receitas médicas exigem estudo e aperfeiçoamento. E ela se qualificou para trabalhar tanto na plantação, quanto na produção de medicamentos à base de plantas. Todo dia é um desafio novo que a gente tem né, pela frente, mas é prazeroso ver que está dando certo. Fabrício é o farmacêutico responsável pela farmácia viva em Afogados da Ingazeira, aqui em Pernambuco. Vivendo e aprendendo. O nome dessa planta aqui, o nome popular, é insulina. E é usada mesmo para combater o diabetes? Sim, é, a insulina, o nome científico dela é a cis e nós utilizamos como estratégia no nosso município para a diminuição da glicemia, né? Qual é a parte da insulina que vocês usam para fazer remédio? Porque a gente utiliza essa parte da folha, né? A gente faz a seleção dela e faz a secagem, lava, seca e a gente já disponibiliza para a população ela de forma sequinha. E olha Maria aí! Além de técnica em agroecologia, ela é auxiliar de laboratório. O Fabrício acompanha de perto. Tudo tem que ser calculado? Tudo, exatamente tudo é calculado dentro da farmacopeia, dentro dos movimentos farmacêuticos e todas as leis regentes da fitoterapia. Essa medida ela já tem as, as fórmulas pré-aprovadas pela Vigilância, Ministério da Saúde e a, as regulamentações. Né? Depois de transformadas em xaropes, pomadas, lambedores, tinturas e até sabonetes, as plantas ocupam as prateleiras da farmácia viva. São 28 medicamentos fitoterápicos diferentes, distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde, aos pacientes atendidos nas unidades de saúde do município. Bom dia! Bom dia! O doutor Aristóteles é clínico geral e médico de família. Quais são as doenças que o senhor trata com mais frequência com esses remédios das plantas? Micose, hipertensão... Até o próprio diabetes também, ansiedade. Eu não paro o tratamento convencional. Mas adiciono esses medicamentos tentando é, diminuir a quantidade de medicamentos tradicionais. Isso é de drogas. A gente sabe que esses medicamentos, eles têm muitos efeitos secundários. Dona Josefa está se recuperando de uma queda. Foi uma quebradura muito grande, porque eu bati do que eu caí eu bati na quina do quarto aqui ó para ombro aí foi o estrago. Ela quebrou o braço e junto com a fisioterapia o médico prescreveu remédios naturais. Já tá voltando a fazer as coisas de antes. Faço tudo tudo tudo tudo eu lavo roupa eu passo roupa eu faço. Faço na casa, vou no banheiro, faço tudo, tudo, cozinho. As dores diminuíram. Diminuíram bastante, bastante mesmo. Carrego peso com esse braço. Para fechar o ciclo, os pacientes ainda trazem os frascos para que sejam reciclados. E essa economia, a gente tem uma ideia de quanto vocês estão economizando? É só para você ter noção, cada produto desse pronto, ele fica em torno de real R$ 1,60. Se for o vidro reutilizado, ele vem para 80, 90 centavos. Os produtos que a gente acaba licitando, que são licitados, que são os alopáticos, eles ficam em torno de 12 reais, 13 reais. Se for na farmácia comercial, tem produtos que chegam a 50, 60 reais. Então, a gente tem uma, uma economia gritante de um produto. E dentro das políticas públicas, a gente espera ter um, uma economia de em torno de 10 mil reais mês, totalizando 120 mil reais no ano, sem contar que gera empregos para a nossa cidade, como eu que sou farmacêutico, nós temos biólogos dentro da nossa equipe, temos jardineiros, temos técnicos em agroecologia. Saber da terra é todo do homem da rural. A gente é quem vem, vem buscar na zona rural para poder levar para a cidade. Oi, boa, boa, tarde. boa tarde, tudo bom? Tudo bom cá, vocês? Vai bem, a senhora? Eu vou bem, graças a Deus. Como é o nome da senhora? Meu nome é Leonor. O pessoal do laboratório aprendeu muito com as pessoas que vivem aqui no sertão. Tem para tudo, para coluna, tem tem para inflamação, para dor de cabeça, para dor de barriga, tem tudo aqui no mato, quem mora no, no mato sabe. Bom dia, meu nome é Silvino. Eu tenho muito prazer de representar vocês aqui, meu conhecimento e ouvir o de vocês também, aprender com vocês. Seu Severino é agricultor, uma espécie de conselheiro sobre o uso dessas plantas. Com quem o senhor aprendeu essas informações, esse conhecimento, seu Severino? Eu aprendi com o meu pai, ele hoje tem 92 anos. A gente fomos nascido em casa. Na, na mão da parteira. Foi 20 filhos que minha mãe teve. Quantos filhos o senhor tem? Entre tudo é 11. Se eu compasse o um remédio, facava o feijão. Mas graças a Deus, hoje estão todos criados. A medicina da gente, o futuro dos nossos jovens, está aqui. Ó. É um remédio limpo. É que nem diz uma água que vem da fonte. Limpa. O nosso biome é muito rico. A gente hoje trabalha com 70 espécies, mas tem milhares e milhares e milhares de espécies que podem ser... Muito bem explorado por esses municípios da nossa região, né? que não precisa buscar longe e que tem um efeito muito positivo em parasitoses, em fungos, em bactérias, em redução de hipertensão, em redução de glicemia, né? então em ansiolíticos naturais, onde a gente já consegue retirar pacientes do uso de benzodiazepínicos para os ansiolíticos naturais. Isso e tem farmácia viva de norte a sul do país. Do Sertão até a Mata Atlântica, nas florestas de Araucárias. Podemos dizer que na natureza nós temos uma farmácia viva e completa. Precisamos, com seriedade e com critérios, explorar essa flora medicinal. Um projeto que une saúde e natureza fez surgir pequenos bosques iguais a este. Aproveitando áreas antes ocupadas por pastagens. Há três anos, neste sítio foram plantadas 250 mudas de espinheira santa. E os pequenos pés desta planta medicinal já estão abastecendo a farmácia Viva do SUS, do município de São Bento do Sul. Tá aqui é o seu jardim das espinheiras? Das espinheiras, né? você que plantou tudo Eu aqui? Eu com o meu marido. E aí vocês fizeram para ajudar a farmácia viva, no caso? Isso, a farmácia viva. O seu Honório abriu a porteira para essa parceria e toda a família trabalha unida. É que a gente tem que pensar sempre para frente, né? Em outros também, não só na gente, né? É a coisa mais linda. Ana Carla é farmacêutica e gosta de acompanhar tudo, desde o plantio até a colheita. O intuito dele foi realmente pensar no futuro dos seus filhos, dos netos e assim, contribuir para essa medicina da natureza que aqui é repleto, né? Cada lugarzinho que a gente anda tem um, um remédio, tem uma planta medicinal. Então, eu acho que eles vieram assim com o coração muito aberto né, para contribuir com o projeto. E esse braço aí, carimbado com a espinheira, olha só! É a nossa menina dos olhos, é. né? A espinheira santa é uma planta que é estudada desde a década de 80 pelo Ministério da Saúde. Foi nesse ambulatório que conhecemos o seu Heraldo. Ele foi encaminhado para a Farmácia Viva de São Bento do Sul porque ele sentia muita dor no estômago e já estava dependente de remédios que não devem ser usados de modo contínuo. Eu vinha fazendo um tratamento com medicamentos, né? Já um longo período, assim, uns dois anos... Mas não havia assim, não estava tendo resultados, né? Aí eu procurei a doutora Francina para uma consulta médica e ela que acabou me encaminhando para cá, né? Que até então eu não sabia desse tipo de tratamento. E aí o senhor foi, teve a prescrição para, para a Espinheira Santa? Exatamente. Eu encaminhei o Heraldo pelo mesmo motivo que eu encaminho a maioria dos pacientes para a farmácia viva, que é o uso crônico de medicamentos para o estômago. A gente sabe que esse tipo de medicamento tem grande uso na medicina, tem grande importância na medicina, mas o uso sem orientação médica, sem acompanhamento médico, pode causar alguns danos à saúde. E não é que o chá de espinheira santa é gostoso? Confesso que eu comecei tomando esse chá achando que ia ser amargo, mas o sabor é muito agradável, eu tomaria litros. Mas é aquela história. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu até brinquei, Ana, que o chazinho é tão bom, tão leve, tem um sabor agradável, que eu tomaria litros, mas não é bem assim. Tem a dose certa. Isso mesmo. No formulário da Farmacopéia Brasileira, está preconizado lá 3 gramas das folhas secas em 150 a 200 ml de água. Seu Heraldo aprendeu e nos mostra como se faz. 10 folhas de espinheira santa picada em 500 ml de água e ferver ele por três minutos. Tudo bem medidinho então? Bem medidinho, na medida certa. As farmácias vivas também elas são muito importantes quando a gente fala de saúde, sistema público de saúde, conhecimento tradicional e aliado ao conhecimento científico. E claro, seguindo todas as normas de regulação da Anvisa, de segurança, de eficácia e de qualidade desses produtos. Seu Heraldo já não sente mais aquelas dores, nem precisa tomar o chá de espinheira santa. Mas, até hoje, tem dia que uma xícara, até que cai bem. Saúde! A seguir, um alerta para não cair no conto dos remédios milagrosos. E o conhecimento dos povos da floresta num dos maiores mercados do país. Olhando assim, é como se tivesse remédio para tudo por aí. Começou a tomar e começa a sentir bem. Parece que levanta a pessoa. Eu digo que óleo de Copaíba e óleo de Andiova são os óleos sagrados da nossa região. Em uma das maiores feiras livres do país, o conhecimento que vem da floresta e de seus povos tradicionais se concentra aqui neste corredor. Desde remédios naturais até simpatias para trazer sorte, amor, saúde, as herveiras do Mercado Vero Peso têm solução para tudo. Banho de cheiro leva manjericão, abre caminho, ganha aqui, ganha acolá, leva dinheiro em penca, né, oriza, pataqueira, só coisa cheirosa. Não pode fazer nada fedido, porque o nome já está dizendo tudo. Banho de cheiro, tá meu bem? Esfrega na água, aqui tem paticholim, tem pripioca, pétulas de rosa. Só coisas boas para dar energias positivas. Pessoas que vivem assim, para baixo, isso aqui levanta tudo. Há quem diga que não é tão simples assim, mas tem gente que sabe das coisas. A casa da Dona Laísa é cercada por uma farmácia natural, tem vários tipos de ervas plantadas por aqui, não é mesmo? Isso, dono? isso. Mostra um pouquinho pra gente. A amora faz o chá. Ah, é a amora tradicional que a gente conhece? Uhum, a amora... É, é. É pra mulher que tá menopausa. Todas nós, quando está assim, mais para lá do que para cá, a idade, né? <risos> a idade. Isso. Aí toma. E aí no que se sente melhor? É porque acalma. Está tudo ali, bem à mão. E também, como vocês moram muito distante do centro da cidade, numa emergência, uma planta medicinal dessa ajuda muito, né? Ajuda, ajuda demais. né? E às vezes não precisa comprar outro remédio na cidade. Mas, afinal, como ter certeza se isso ou aquilo faz bem à saúde ou não? Só mesmo a ciência para nos explicar qual é a diferença entre o remédio e o veneno, o chá e a simpatia. É sempre importante lembrar que não basta a gente descobrir as substâncias que estão envolvidas com efeito benéfico, é necessário identificar se existem substâncias que possam ter algum efeito tóxico e qual que é o limite. É a dose que eu uso e de que maneira eu estou utilizando. O trabalho dos pesquisadores é fundamental. Um bom exemplo é a sucupira. Ela é muito usada para dor. Faz tempo que a Universidade de Campinas estuda as propriedades da sucupira. Tudo começou a partir de algumas perguntas. Será que ela tem mesmo um efeito analgésico? Será que ela tem mesmo um efeito anti-inflamatório? Ou essas pessoas estão fazendo uso, vão se intoxicar à toa? E as respostas foram reveladoras. O que nós sabemos, ela é um ótimo analgésico. Realmente, ela tem o um efeito anti-inflamatório, tem mesmo. Mas, atenção! Pode até ser que você já tenha visto comprimidos e cápsulas supostamente à base de sucupira. Só que não existe nenhum medicamento à base de sucupira aprovado pela Anvisa. Somente vai ser considerado medicamento se tiver garantido o tripé segurança, eficácia e qualidade. Por isso, todo cuidado é pouco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é o caso desse comprimido. Esse comprimido aqui é vendido a um preço muito alto e depois de analisá-lo com todo o critério químico, nós observamos que o que tem aqui é um anti-inflamatório muito comum, como o diclofenaco. Então aqui não tem sucupira. As pessoas são ludibriadas, elas são enganadas, na verdade. Na dúvida, o melhor mesmo é falar com quem entende do assunto. As pessoas podem procurar as farmácias vivas, que hoje já estão disseminadas de uma maneira muito maior, né? Campinas tem farmácia vivas, universidades têm farmácias vivas, e centros de informações de medicamentos que podem gratuitamente te dar esse tipo de informação. Então, é uma forma de conseguir desmistificar essas feitas. Seja na Horta Experimental da Unicamp, ou nos quintais de tantas casas brasileiras. Cada informação, todo conhecimento é importante. A ciência, ela se baseia muito na observação. E o conhecimento popular, ele lapidou ao longo do tempo informações que são muito relevantes para a ciência. Que venham novas descobertas e que mais gente tenha acesso as Plantas Medicinais Brasileiras Quer saber mais sobre as plantas medicinais brasileiras? Então aponte o celular para o código que está aqui embaixo na tela e vá ao nosso site no G1 E para rever o programa, acesse o Globoplay Bye Bye Muito obrigado, valeu, eu adorei Tudo de bom muita paz para todos, saúde para nós todos